bande guru padottam bhaktavin do samanitam Sri Chaitanya Prabhu bande nita nanda sahoditam Sri nanda nanda nang bande radhika charono dayam Gopi samayuktam vinna banamano vānśa kalpataruś ke paśinḍu vijjhe Patitanang anang paavu bhavishna bibhyo namo namah muṅkang karoti vācālang pangunlang hetgirim yat ke paṭamahang bandhe parma anandomādhvam Shnavakti vakti prade devi satva tvai nama nara namaskitta deving Saraswati svati vya sam Shankiritane kishna kathau Gauri gauriya patrasya prakasa Shadanurakta guru bhakti yukto bhakti pramodakshya yagodvarna Deiyam sada paribhavagnam avishtatuham Tethasvadam siva virinchanutam saranyam Vetatiham vanatopal bhavad bande mahapurushate charna arvindan Yad-pad-pallavan-kacandamani-chatayam Visparajita-kimapikapavadusva-darshe Purna-nuragra-sasagra-sara-murtihe saradikami kada kipamkarose krishna chaitanya Pravunita ananda Sri Adita Gada, Hara Gaura Bhakta Binda. Sri Krishna Chaitana, prabhu Hananda. ananda Adita Gada, Hara Siva Gaura Bhakta Binda. Sri Krishna Chaitana, prabhu Hananda. ananda Adita Gada, Hara Siva Gaura Bhakta Binda. Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama, Rama, Rama, Rama, Rama. Hare Hare Ajan lambita bhujau kanuka bodato sankirtanaikopitaro ka, kamala hatakshya Visham baru dije baru jogo dharma bande jagat priya karu karuna bhtharu. Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Ram Hare Ram Ram Ram, Ram Hare Aja anulam bi to bhujav kanaka bhuta to Shankirtano kamala palu bande jagat priya, karo, karuna bhutaaro Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Ram, Hare Ram, Ramo Ram, Hare Hare Nama Migangi Tava Pankajam Sura Surair Bandito de Barupam Muktin Jamuktin Sinitam Baban rupe nosada naranam Ganga taranga ravani ajata kalapam Gauri nirantara bibushi tobam bhagam Nara yono priam shanatham Vagisha Jusho Badane Lakshmi Rajasracha Vakshashi Yasya Asti Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare Tāvad Katha Mukti Padavitaabhad Natikti Bhavet Tabad Chāpe Vissin Khalat Tamaita Naloka Vedasthiti Tāvad Mitha Kalakala Nana Buhirvatmasu श्री प्रियजन जावद जावत न दिग्गचरा दिग्ग तावद ब्रह्म कथा मुक्ति पदवी तावद नतिक्ति भावे तावद चापि वि शृंखलात्मैतेन लोक भेद स्थिति तावद शास्त्र विदामितः कलकल नाना बहिर् वत्मसु श्री प्रियजन जावत न दिग्गचरा Gaudiya Gostipati Sri Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, Paramahamsa Jagadguru disse. É quase impossível para uma Jiva infinitesimal entrar em contato com Ananta Deva, com o Senhor Infinito. Não é possível. A Jiva é tão pequena, tão minúscula, que nós não podemos nem imaginar o tamanho da Jivatma. Gaudiya Gostipati Shri Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, o Paramahamsa Jagadguru disse: é quase impossível, é realmente quase impossível para uma alma entrar em contato com o Senhor Supremo, com Ananta Deva. Nós não podemos nos relacionar com o Infinito Senhor Deus pois nós somos minúsculos, nós somos menor do que micro, mis, microscópicos. Esta é a razão pela qual o Senhor vem até aqui como um ser humano. Esse é o motivo pelo qual o Senhor Supremo vem ao mundo material como se ele fosse um ser humano. E ele vai brincar conosco, fazer seus passatempos conosco, como se ele fosse um ser humano. E, assim, alguns podem fazer se relacionar com o Senhor Supremo como se eles fossem seus pais, como se eles fossem seus irmãos. E, desta maneira, ele nos dá a oportunidade de estabelecer uma relação com ele. Caso contrário, não existe possibilidade de entrarmos em contato com o Senhor Supremo. Todo o passatempo do Senhor Shri Krishna Chaitanya é realmente surpreendente. Todos os passatempos são surpreendentes, quase estranhos. É impossível acreditar, diz Prabhupada Bhaktisiddhanta. É realmente impossível acreditar nesse tipo de chance que nós recebemos. Que exista uma personalidade absoluta, assim como Krishna, ou como Krishna Chaitanya Mahaprabhu, que pode distribuir misericórdia sem causa, sem motivo para todos nós. É algo quase inconcebível para a alma condicionada. Muitas vezes nós dissemos, esse o Siddhanta de Prabhupada Bhaktisiddhanta, Prabhupada Bhaktisiddhanta vai dizer, enquanto nós falharmos ah, ao convidar Nityananda Balarama para nos, se sentar dentro do nosso coração, enquanto ele não aceitar, será impossível para nós compreendermos qualquer coisa. Nós podemos implorar convidar Ananta Deva, a Kanda Guru Tattva para que ele se sente dentro do nosso coração. Se nós não convidamos Nityananda Balarama para que ele se sente dentro do nosso coração, até então nós não podemos compreender este Siddhanta. O Krishna Tattva, Gaura Tattva, Shri Krishna Chaitanya, é impossível compreendê-lo. Porque o nosso coração é minúsculo. Nosso coração é estreito, está todo encoberto, empoeirado, sujo, todo contaminado, cheio de, de desejos materiais, ansiedades, ansiedades, Kama, Kroda, Loba, Mada, Moham, Matsarya, os seis ali, inimigos, luxúria, ira, ganância, falso ego, apego caso, e inveja. Então, o que fazer? Nós temos que convidar Nityananda Prabhu Balarama e convidar então, através da sua ajuda, nós temos que ampliar nosso coração na direção do infinito. O Nosso coração agora está pequeno e estreito. Nós temos que ampliá-lo até o infinito, até alcançar o infinito. Caso contrário, não existe a hipótese de Bhagavad Darshan Bhagavad Seva. Como nós vamos enxergar o Senhor, servir o Senhor, sem isso? Estávamos discutindo a única misericórdia, a Kripa, de Chaitanya Mahaprabhu. Nenhum outro avatar a teve tamanha misericórdia, tamanha compaixão por todos os seres vivos quanto Chaitanya Mahaprabhu. no avatar hoiti ke habe heno prem prachar. Nós estávamos discutindo que depois de tomar sannyasi, uh, e nós já falamos de Shambhava, sobre os motivos pelos quais Sri Krishna, Chaitanya, tomou sannyasi, para que aqueles que o estavam insultando, aqueles que o criticavam, para aqueles que tinham inveja dele e tinham conceitos equivocados a seu respeito, pudessem. Uh, contemplá-lo com outro olhar, com outro coração, porque uh, a renúncia de sannyasi impõe um respeito. Então, ele pensou que depois disso, ele iria uh, implorar porta a porta que as pessoas cantassem os santos nomes de Krishna. Foi como uma técnica de Chaitanya Mahaprabhu, uma estratégia. Então, depois de tomar sannyasi, Mahaprabhu de cátua ele foi atraído por Nityananda Prabhu para ir até Shantipur. Ele queria ir para Vrindavana. Então, todos os devotos estavam é, é, agitados com aquela questão, porque ele havia tomado Sannyasi. Mas, inclusive, as pessoas comuns foram encontrar Chaitanya Mahaprabhu. Milhares de pessoas de Navadvipa foram Chaitanya se encontrar Maha com Chaitanya Mahaprabhu em Shantipur Dham, onde era a casa de Advaita Acharya. E lá, Chaitanya Mahaprabhu foi extremamente misericordioso com todos e todos conseguiram transformar seus corações graças à Sua misericórdia. E daquele momento em diante, Mahaprabhu foi até Purushottam Dham Nilachal Dam. Dham a cidade de Jagannathapuri. Em Jagannathapuri, em Nila Chaldam, nós devemos nos lembrar que Mahaprabhu havia decidido ir para o sul da Índia. Depois de tomar sannyasa, ele quis ir para Vrindavana para nos mostrar que essa é a direção que ele tinha uma atração tremenda por Vrindavana. Mas ele não chega, ele não consegue chegar imediatamente. Então, noite e dia, ele chora com o desejo de ir até Vrindavana, pois esse é o motivo no coração do Sanyasa. Este mantra do Srimad Bhagavatam vai falar que o objetivo último o objetivo da nossa vida, do Haribajana, da nossa vida espiritual é chegar até Vrindavana, especialmente daqueles que tomam sannyas. Mahaprabhu vai dizer, aqueles que são Tridandi sannyasis, ele não foi um Tridandi sannyasi. Antes ele era um Brahmana. E depois, ele tomou Tridandi Sanyasi e vai pronunciar este verso, que ele cita do Srimad Bhagavatam, décimo primeiro canto, capítulo 23, verso 57. Então, com, esse, com essa resolução de servir Krishna, ele vai pronunciar este verso. Para servir Krishna de maneira absoluta, eu, vou, eu tomei Sanyasi. Etam sarastra paratmanishtam. Em Bengali, ele diz: Paratmanishta matra vesha daran, mukunda sevaya haya, samsartaran. O sannyasi não, não toma sannyasi para buscar posição, fama, riquezas, discípulos, não. Qual é a gravidade deste, deste ato? O sannyasi verdadeiro é aquele que tem o sol, o coração, vendido aos pés de lótus de Krishna, aqueles que têm o coração, todos os seus pertences são vendidos aos pés de lótus de Krishna. Aqueles que podem servir Krishna de maneira absoluta, que não têm nenhum outro desejo por nenhuma outra coisa, esse é o sannyasi verdadeiro. Então, Mahaprabhu começa a correr na direção de Vrindavana. Nityananda Prabhu estava controlando essa questão. E ele controla o Senhor. E ele atrai o Senhor até Shantipur. Ele não deixa que Mahaprabhu vá até Vrindavana. Então, quando Mahaprabhu vai na direção de Nilachandam, Adwaita Gosai e todos os devotos, eles sentem como se eles estivessem para morrer. Uma doita sai corre atrás dele. Mahaprabhu para, e encontra com ele e diz, você é o maior controlador, se você perder a sua paciência, se você ficar em ansiedade porque eu virei sannyasi, quem vai salvar? Todos os outros, por favor, mantenha seu autocontrole, sua paciência. Mahaprabhu diz para Dwei Tacharya, eu não vou me perder. Eu não, vou, não vai acontecer comigo o que aconteceu com o meu irmão mais velho. Ela, ela disse para ele: se você se perder como meu filho mais velho, se eu não tiver mais notícias suas, tenha certeza, eu vou morrer. Satimata diz para ele. E ele diz para ela, ok, pelas tuas instruções, eu vou ficar em Jagannatha Puri, assim que vocês podem ir e vir -me, uh, uh, me visitar. Vocês podem se informar e se certificar de que eu estou bem. Então, a Dweita Gosai vai voltar para casa depois que Mahaprabhu o acalma. E Mahaprabhu vai até Jagannatha Puri. Nós já explicamos que ele chega no, no tempo de Jagannatha, que ele desmaia. Que ele é carregado até a casa de Sarvabhuma Bhattacharya, e que ele ensina a verdade transcendental, mostra seus seis braços para Sarvabhuma Bhattacharya. Então, depois de algum tempo, o Ratayatra vai acontecer, o desfile das carruagens do Sr. Jagannatha. E todos os anos, os Navadvipasis, os Brajavasi, eles são não diferentes dos vrajavasis. Os habitantes de Navadvipa. Damvasi, Navadvipvasi. Este sufixo significa aqueles que nascem no Dhamma, aqueles que nascem em Navadvipa. Então, existe esse famoso kirtana, nilachal Dame. É um kirtana muito bonito. Então, Navadvipa é não diferente de Vrindavan. Então Mahaprabhu, ele chega lá no começo de Chaturmasya, antes de Chaturmasya começar. E lá, na época do Chaturmasya, todos os habitantes de Navadvipa iam até Jagannatha por encontrar Goranga Mahaprabhu, pois ele era o coração de todos e as pessoas ali de Navaduipa sentiam como se seu coração tivesse sido raptado. Vocês não conseguem imaginar como é a relação que o Senhor Supremo tem com os seus devotos. Que tipo de relação nós podemos ter com o Senhor Supremo? Ah quando nós alcançamos o nível de rupanuga bhajana, raganuga bhajana, quando o quando nosso serviço é espontâneo, nós não nos forçamos mais, porque nós alcançamos o nível de espontaneidade no seva Hum, esse é um nível muito elevado desenvolver esta relação com o Senhor é o que há de mais importante então eles vão ficar com Chaitanya Mahaprabhu durante quatro meses eles vão de Navadwipa até lá e eles levam um mês um mês e meio para ir e voltar então praticamente eles ficam seis meses na função de encontrar Mahaprabhu e de ficar com ele por quatro meses essa será a vida de grihasta dos habitantes de Navadwipa a partir do momento que Chaitanya Mahaprabhu toma o CNS, eles ficam seis meses com o Mahaprabhu e voltam para casa e ficam chorando, agora, agora, agora, noite e dia. Essa é a vida dos habitantes de Navadwipa. Noite e dia, eles choram. Onde está a gauranga? Todos os anos, eles vão até lá. E Mahaprabhu expressa uma misericórdia gigantesca. Mesmo para os leiteiros, os Ghoshas, os Gowalas, eles iam também encontrar com o Senhor Supremo em Jagannatha Esse tipo de misericórdia era inédita. Nem Krishna mostra misericórdia para todos os seres. A Krishna não distribui uma misericórdia assim tão sistemática para todos os habitantes do mundo material. Mahaprabhu então faz este sankirtan-rasa, canta os santos nomes no templo de Jagannatha, fora do templo de Jagannatha, diante das carruagens do Senhor Jagannatha. Quase todos os dias, um ou outro devoto convidava Mahaprabhu para tomar prachada em sua casa. E Mahaprabhu concordava. Para, para dar misericórdia a tais pessoas, a tais devotos. E Sarvabhuma Bhattacharya era o Mayavadi número um, Maharaj havia explicado. Ele vai dizer, Sarvabhuma, você é Guru Brihaspati, você é a personificação de Júpiter. A sua capacidade a, a acadêmica, é, como erudito, é anormal. Ninguém pode se comparar a você. Ele convidava a Mahaprabhu sempre para tomar prachada em sua casa. A sua, isma, a sua esposa, Satima, também cozinhava para Mahaprabhu. Mesmo em relação a Sarvabhuma Bhattacharya, Mahaprabhu era tão misericordioso, ele era muito misericordioso com o genro de Sarvabhuma Bhattacharya, que infelizmente vai expressar ciúmes, inveja de Mahaprabhu. Ele era Uh, uh, inclinado ao mayavadismo, ao Adwaita Vedanta. E um dia, Sarvabhuma Bhattacharya já havia dado prachada no quarto para Mahaprabhu. Sarvabhuma Bhattacharya dá prachada para o Senhor e ele queria que seu genro fosse embora, porque ele sabia muito bem que ele ia julgar, ele ia observar pela janela, ia julgar o comportamento de Mahaprabhu e ele fez, hey, Pode sair daqui. E às vezes ele vinha ali pela janela de então, novo observar o Senhor Bahadeira, Supremo. Então quando o Mahaprabhu estava tomando prachada, ele estava olhando pela, pela janela. Oh meu Deus, quanta prachada um sanyasi só toma? Ele disse. Dez, vinte homens podem comer tudo isso. E o Batajara pegou um pedaço de madeira e correu atrás dele para bater nele ele saiu correndo. E Sarvabhum Patacharya começou a chorar, porque ele sabia que isso ia trazer consequências tremendas. Prabhu, veja como eu sou. Não tenho sorte. Meu genro veio aqui para lhe insultar. Eu prefiro irei morrer. Mahaprabhu riu. Ele não, não aceitou nenhuma ofensa. Ele é um jovenzinho. Ah, Deixe que ele fale o que ele quiser. Mas ele já era um adulto. Mahaprabhu trata ele dessa maneira. E depois, o que acontece? Sarvabhuma Bhattacharya, por conta da, su, da misericórdia sem causa, Mahaprabhu toma prachada lá. Depois, Mahaprabhu se vai. E Sarvabhuma e sua esposa jejuam para tentar se purificar desse insulto que houve contra o Senhor Supremo. Se vocês não tomarem prasada, o pode vir em frente O disse, Mas se vocês não tomarem prasada, eu não vou sair daqui. E finalmente eles tomaram prasada. E por que nós estamos contando sobre esse fato? Para entendermos a misericórdia, o tipo de misericórdia que o Senhor distribui neste passatempo. este amoga. Mog, a Amog, A-M-O-G-H-A, ele, ele manifesta, ele vai ficar doente com cólera imediatamente. E ele vai abandonar o corpo. E a notícia chega até Mahaprabhu, e Mahaprabhu corre até ele. Ele salva a vida de Amog. Amog. Amog está deitado, inconsciente, prestes a morrer. E por respeito ao Sarvabhuma Bhattacharya, Mahaprabhu vai até ele, toca o corpo de Amogo. Ele diz: Amogo, o que foi? Levante-se. O que aconteceu com você? Você tem um corpo de Brahmana e uma mente de Brahmana. E geralmente os Brahmanas têm um corpo e uma mente muito puros. Por que você convidou esses demônios para entrar no seu corpo, na forma dessa doença? Mahaprabhu diz para ele. Os brahmanas têm uma mente e um corpo muito puro. Por que, que você convidou esses demônios deixou que eles entrassem e contaminassem seu corpo? Mahaprabhu está, está dizendo que existe uma personificação demoníaca para as doenças. Sahaja nirmala e brahmana e e Sarvabhuma Vaishali Pavitra Pavitra E Sarvabhu começa a chorar. E diz, Prabhu, por que, que você veio aqui salvá-lo? Eu orei para o Senhor Deus para que ele morresse. Não pense dessa maneira, disse Mahaprabhu. Ele é um tolo inocente. Ele fala o que ele pensa. E Mahaprabhu aceita. É, dar misericórdia a esse é, genro que, de Sarvabhuma que havia criticado ele. Mahaprabhu tinha o costume de pedir é, a misericórdia e o, a permissão dos devotos. Ele dizia, eu gostaria de ir em tal lugar procurar meu irmão mais velho. Vocês, por favor, Aceitem, me deem a permissão de viajar, procurando o meu irmão mais velho, Vishwarupa. Eu gostaria de encontrá-lo, ver seu encontro. Ele saiu de casa, tomou sannyasi muito tempo atrás e nós não temos notícia dele. Ah, Prabhu, se ele tivesse dito, eu vou caminhar pelo sul da Índia, ninguém teria permitido. Então, ele vai dizer, eu vou procurar meu irmão mais velho, mas essa não é a razão principal. O senhor fala diante dos devotos, eu gostaria de encontrar meu irmão mais velho, mas no seu, na sua viagem pelo sul da Índia, você não encontra nenhuma referência nos livros no qual, na qual ele estava ocupado em encontrar seu irmão mais velho. Mas ele para fazer com que os devotos permitissem que ele fosse, ele falou dessa maneira para não agitar o coração dos devotos. Essa não era a razão, porém. Na viagem do sul da Índia, ele não procura nenhuma vez seu irmão mais velho. Ele nunca diz, você viu meu irmão mais, meu irmão mais velho? O nome dele é assim, assim, ele é parecido com um assim, assim. Na verdade, o desejo dele era liberar todas as pessoas que moravam no sul da Índia. O Senhor queria dar misericórdia, de maneira múltipla, em todas as direções. O que não é o costume dos avatares. Nem Krishna Avatar faz isso. Você não encontra alguém que age dessa maneira. Nós já explicamos como ele dá misericórdia para Vasudeva Vipra. Então, ele vai para o sul da Índia. Quando Mahaprabhu começa a caminhar na direção do sul da Índia, ele começa a cantar Krishna Keshava Krishna Keshava Krishna Keshava Krishna Keshava Rama Ele também canta o Mahamantra, claro. Mas quando ele começa para a viagem na direção do sul da Índia, ele canta este mantra do Chaitanya Jaritamrata Rama Krishna Keshava Krishna keshava Krishna, Krishna pahimam Ele Somebody canta isso correndo. Por quê? Krishna, Se realmente ele canta, geralmente ele canta o Mahamantra. Mas o nosso Guru Varga ensina, Bhaktinoda Thakuru explica que o sul da Índia é cheio de Mayavadis. Então, o mayavadismo é tão forte lá, até nos dias de hoje, se você vai para o sul da Índia, se você vai até Varanasi, esses lugares têm uma predominância do mayavadismo. Precisaria que pregássemos novamente nesses lugares, mas ninguém está interessado. Hoje em dia, os... Uh, assim chamados devotos, estão querendo ir para os, para, então, para é os, os países estrangeiros. estrangeiros, ninguém quer ir para o sul então, da Índia pregar. Então, Mahaprabhu Kans, canta este verso: Rakshama Raksha Mam significa Mim. você me proteja. Geralmente, o devoto Mim. nunca pede para o Senhor Supremo: por favor, me salve. O devoto puro Mim. não pede isso. Para lá do Maharaj, Dhruva, nunca pedem proteção. O devoto puro nunca pede, por favor, Senhor Supremo, me salve. Mas, às vezes, de acordo com o tempo, lugar circunstância, ele pode uh, pronunciar algo parecido com isso, ele pode ter um lapso no qual ele diz algo que tem esse significado. Mas, na verdade, eles nunca pedem para o Senhor ir salvá-los. Eles têm, às vezes, uma espécie de lapso no qual eles pronunciam algo que tem esse significado, mas eles evitam pedir isso para o Senhor Supremo. Nós vamos agora citar um verso do Bhagavad Gita. Uh, e vocês vão poder me perguntar sobre este verso. Yadai yadai dharmasya glanir bhavati bharata adharmasya tadanman shramyaham paritranya sadunham vinásyacha duskritam sambhavami yuge yuge É um verso famosíssimo do Bhagavad Gita. Paritranaya vinasya vinásyacha duskritam sambhavami yuge -sam yuge sambhavami yuge yuge Eu apareço para instalar o Yuga Dharma, o Dharma da era, pois todas as vezes o Dharma se contamina. Quando o Dharma praticamente se destrui, é destruído totalmente, o Senhor Supremo se manifesta. O Senhor diz, Jada Yadai Dharmasya Glanir Bhavati Bharata, quando tudo deforma glanir, quando tudo está contaminado, o Senhor Supremo se manifesta para proteger e instalar o Dharma. Abhutyanam Adharmasya, quando as pessoas rejeitam o Dharma, quando o adharma quando a religião predomina vita meva chara dharma nyaya balam então, então, o Senhor Jadai vai pronunciar Jadai Rajai Hidharmasya Eles vão jogar o Dharma fora e o Adharma vai se sentar no trono. Aí a religião vai tomar conta de tudo. Então, pela ajuda de Atma Maya, de Yoga Maya, eu me manifesto para salvar todos os meus devotos e para destruir aqueles que se comportam de maneira demoníaca. Está escrito assim. Então, uma questão pode surgir. Mas, Krishna, o seu devoto nunca pede que você o salve. Por favor, me salve, me salve. Os verdadeiros sadhus nunca pedem que você os sirva dessa maneira, salvando-os. Mas às vezes eles podem pronunciar isso sem querer. Talvez, de acordo com o tempo, com as circunstâncias, pode escorregar isso pelos lábios do devoto. E eles se sentem culpados, eles pedem perdão. Então, Chakrabarti Thakur vai escrever este comentário. Os verdadeiros sábios nunca pedem ao Senhor que os salve. Mas mesmo assim, eles querem ser uh, resgatados do oceano dolorido e penoso da separação com Deus. Isso eles pedem. Paritya yana sadhunam. Significa eles querem ser é, resgatados do oceano da dolorido oceano da separação. Por favor, Krishna, me dê, me dê serviço, me se aproxime de mim, pois essa separação do Senhor é considerada um oceano de miséria. Então, Vishwanatha Chakravati Thakur diz, se este caso é aplicável, então, se deve pensar dessa maneira. Eles sentem infinita separação do Senhor Supremo, Viraha. Eles se encontram num oceano de, do, de dor por conta dessa separação com o Senhor Supremo. E aí sim, o Senhor vai resgatar o seu devoto puro do oceano da ilusão. E eles podem abraçar finalmente o Senhor Supremo. Como no caso de Gopakumar. Quando Gopakumar encontra o Senhor Supremo, o Senhor abraça Gopakumar com todo carinho. Então, dessa maneira, os devotos como explicado por Bhakti Noda Thakur em diferentes escrituras, em diferentes shastras, sar, sa, Sargeva Niraya Thakki. Bhakti Noda Thakur vai dizer, se eu for colocado nos planetas celestiais ou nos planetas demoníacos, nada disso importa. O que importa é que eu estou longe de você. Nós não pedimos para Krishna, oh, me faça rei, me dê um bom nascimento, não. Sargeva aqui. Onde quer que você me coloque, de acordo com o karma, eu só peço a, a tua bhakti, o teu serviço. Então, nós podemos encontrar muitos versos que falam sobre este tipo de pedido, Kind of I Diferentes Bravo. níveis Bravo. planetários, But onde quer que você me coloque dentro me deste útero so cósmico, devotee, não tem importância. Mas por favor, me abençoe para que eu possa encontrar o teu devoto puro a cada nascimento. Isso é o pedido que os devotos pedem everybody, everybody ao Senhor, para que a cada devotee. nascimento eu possa encontrar com os teus devotos puros. Essa é a oração que o verdadeiro devoto faz para o Senhor Supremo. O Senhor Supremo ora aos pés de lótus. Ah, o devoto puro ora aos pés de lotus, do Senhor Supremo. Então, quando todos os devotos de Gauranga choram, salve-me, salve-me, isso significa que eles querem encontrar o Senhor Supremo, porque eles vivem uma imensa sensação de saudade, de separação, de nostalgia. Se você entender a relação entre Goranga Mahaprabhu e os seus devotos, eu peço que vocês meditem, que vocês leiam o Chaitanya Bhagavata. O Thakur pediu isso para todos nós. Se você não tiver ofensa nos seus corações, se dia a dia você aumentar as suas ofensas, aí eu não sou responsável por isso, e você não vai sentir nada. Mas se você... Eu nunca disse para você cometer ofensas. Ah, você tem que purificar as ofensas que você já possa ter cometido. Mas se você está ouvindo Harikata, e Bhaktananda disse, se você quiser desenvolver uma grande relação com Goranga Mahaprabhu, você deve ler o Chaitanya Bhagavata. O seu coração vai derreter. Vai se purificar. Porque satsanga externa, é alcançar a relação com o Vaishnava, é raro, é algo raro. Jagadananda Pandit também escreve. No seu Prema Vivarta, um livro que Maharaj já comentou. Em Kalikal, em Kali, Kal, em Kali Yuga, o verdadeiro sábio é muito raro. Entre centenas de milhares de assim chamados devotos, talvez um seja. Se você procurar na Índia inteira, você vai, quantos você vai conseguir encontrar que são puros? Eu não estou falando de devotos em geral, eu estou falando de devotos puros. É, isso, é muito raro, Mahaprabhu já disse isso. Jagadananda Prabhu pessoalmente disse isso. Jagadananda disse, ali Kaler, este verso, diz que é raríssimo encontrar com um sadhu puro em Kali É por isso que Gauranga Mahaprabhu vem na forma de um devoto para nos ajudar para que nós entendamos o que é a devoção verdadeira não estou dizendo que nós nunca vamos nos encontrar com um devoto puro é possível mas é raro a possibilidade é raríssima é por isso que o Guranga Mahaprabhu vem na forma de um devoto para nos ensinar tudo isso, tudo isso, então, nós sabemos do Chaitanya Astakam que para ensinar todos os devotos, Mahaprabhu se manifesta. Ele vem na forma de um devoto para nos ensinar como falar, como olhar, como caminhar, o que fazer, tudo isso ele nos mostra. Todas as atividades de Chaitanya Mahaprabhu são algo feito para nos ensinar. Se você conseguir aceitar esse ensinamento, muito bem. Nós temos que receber esse ensinamento do Guru Varga, dos Vaishnavas que nós não conseguimos entender. Para nos ensinar os segredos da vida devocional, Ele se manifestou aqui. guptam nama This is secret. nos traz a explicação de todas estas questões confidenciais. Nos próximos três dias nós vamos discutir alguns tópicos, destes alguns destes segredos. Muito bem, e depois que Chaturmasya acaba, foi quase impossível para todos os devotos deixar Mahaprabhu e ir embora. É quase como uma peça de teatro, um roteiro, um filme tristíssimo, uma imagem, de tri a imagem da tristeza. Cada, Mahaprabhu se senta e todos os devotos vêm, prestam reverências, e pedem, por favor, nos dê permissão para irmos embora. E o Senhor chora e eles também choram. O Senhor não quer dar permissão e eles não querem ir embora. O Senhor chora como um, como um, como um rio. O rio. O quarto se enche de lágrimas. Está escrito no, no, no, no, no, no, no, no Kirtana, quando o Mahaprabhu chorava no Ratayatra, as pessoas ficavam cheias de água, cobertas de... de, de, de como se estivesse chovendo. Está escrito dessa maneira. Como é possível um homem não tinha tanta água nos próprios olhos, somente o infinito contém. Então, era como se fosse uma mangueira de incêndio, uma água arava, e molhava todos. Entende? É difícil de compreender. E, ao mesmo tempo, Mahaprabhu manifestava uma misericórdia única através desses seus sentimentos. Então, Mahaprabhu, diante de Jagannatha, ele, Ele quer dizer, expressar este humor, este comportamento, como se Radharani Lalita e Vishakha encontrassem Krishna depois de muito tempo em Kurukshetra. Priyaha Swayam Priyaha Swayam Sham Siradha Tadidam Sangama Sukham Tathapi Antaha Khelati Mamo Madhura Murulipanchama panchamajuse Hai Hai Bareg Kalindi Bharam meu coração quer correr na direção da beira do Yamuna com você. Eu não quero encontrar com você aqui em Kurukshetra, diz Radharani. Aqui está cheio de pessoas. tem caos para todos os lados. Se você voltasse para a beira do Yamuna, nós poderíamos brincar com você, como nós fazíamos quando éramos crianças. Radharani chora. E fala isso com o coração pesado. Por que, que você não mostra essa misericórdia? Se você voltar a brincar conosco, nós vamos acreditar que você é misericordioso, senão não. As pessoas, diz Maharaj, a Radharani diz O que está na mente das pessoas É diferente do que está no coração delas Mas o meu coração é idêntico a Vrindavana e Se você voltar para Vrindavana como, nós, como, como nossos passatempos Eu vou acreditar na sua misericórdia Mahaprabhu Agora vamos Krishna Para o Vrindavana então, Mahaprabhu tem esses sentimentos em Jagannath Puri. Pois, na, na processão das carruagens de Jagannatha, nós levamos Krishna de volta para Vrindavana. Por que Bhaktivinoda Thakur disse que, Purushottamdam Nilachal Ketra, Jagannath Puri? É. É, o lugar onde se manifesta de maneira mais aguda, esse Vipralamba, bava. Nós sabemos que em Vrindavana, radarani senti Vipranamba, aqui Goranga Mahaprabhu tomou sannyasi. aqui também é um lugar de Vipralamba. Vrindavana também. Mas por que Bhaktinoda vai dizer que quando Mahaprabhu chega em Jagannathapuri com as emoções de Radharani, ali se torna o lugar onde há essa manifestação de Vipralamba de separação mais forte. Esse tipo de exemplo, esse tipo de passatempo nunca havia se manifestado. É raríssimo, nem brindava não existe. A Mahaprabhu sentiu uma dor de separação é violenta. Nós vamos discutir isso nos próximos dois dias. Como ele expressa a sua vipralamba bhava, com o meu coração contaminado, tão cheio de imperfeições, como que eu posso adorar Krishna e falar desses tópicos? Ah, é impossível. Rupa Goswami Pada podia compreender os humores de Goranga Mahaprabhu, os sentimentos de Goranga Mahaprabhu. Por que Mahaprabhu pronuncia este verso diante de Jagannata? Por que Mahaprabhu pronuncia esse verso diante de Swarupa Gosai e Rupa Goswami Pada? Naquele ano, ele estava lá em Purushotam Ele pôde entender o coração, o bhava, as emoções no coração de Chaitanya Mahaprabhu. Mahaprabhu é Mahaprabhu estava tão feliz. Ele pergunta para Sarupa Gosai, como foi possível para ele entender meu coração? Mahaprabhu pergunta para Sarupa Gosai, como foi que Rupa Goswami conseguiu entender meu coração? Sarupa Gosai disse, nós sabemos que ele está desfrutando da Tua total misericórdia. Caso contrário, como ele pode entender seu coração, o que você quer falar diante de Jagannatha, como ele poderia saber? Sarupa Gosai responde isso. A respeito de Rupa Goswami, que é, estava manifestando através de mantras os pensamentos no coração de Chaitanya Mahaprabhu, os sentimentos no coração de Mahaprabhu. No tempo do Hatha tome cuidado. Preste atenção. Centenas de milhares de pessoas iam até Jagannatha Puri. E aqueles que tinham visto de relance mesmo o Chaitanya Mahaprabhu, eram abençoados. Jagannatha estava lá em cima da carruagem. Ao observar Jagannatha, recebemos uma grande bênção, claro. A Jagannatha havia vindo na forma de Goranga Mahaprabhu e isso transformava. A visão de Chaitanya Mahaprabhu transformava o coração dos, dos buscadores sinceros. Ao observar o senhor Jagannatha na carruagem, você não precisa nascer de novo. Ao observar Jagannatha na carruagem, mas com todo o seu coração. Mas ao observar, Chitanya Mahaprabhu todos tinham o coração transformado, purificado instantaneamente, ao observar o Senhor Supremo, ao olhar para o Senhor Supremo, isso está escrito. Uma gota de Bhakti não é uma brincadeira. Mesmo você, você pode até ter acumulado milhões de dólares, mas você não pode comprar uma gota de Bhakti Rasa, do êxtase de Bhakti ao observar Mahaprabhu à distância, ao ouvir a voz de Chaitanya Mahaprabhu, ao prestar reverências à distância, ao ouvir a voz de Mahaprabhu cantando Hare Krishna, Hare Krishna, ou ao prestar reverências. Todas as esposas do rei Patra Parudra, não, não é permitido elas virem diante de Mahaprabhu. Elas estão sentadas em cima desses elefantes a longa distância e elas observam Mahaprabhu de longe, cantando santos nomes nas costas dos elefantes, as esposas do rei Patra Parudra. Elas sabem que ele é Mahaprabhu. E ao observá-lo, elas sentem prema em seu coração. Os muçulmanos que ajudam Mahaprabhu a atravessar o rio. Mahaprabhu atravessa o rio e os muçulmanos desmaiam inconscientes. Eles sentem separação da presença do Senhor. Mesmo sendo muçulmanos, mesmo tendo simplesmente ajudado o Mahaprabhu a atravessar o rio, depois que ele se vai, eles desmaiam. Vejam ah, o poder de Gauranga. Não se esqueçam. Até os tigres e os elefantes, nós já contamos isso muito bem. Então, este é o ponto. Quando os devotos diziam, Senhor, o Supremo, por favor, me dê permissão, nós vamos voltar para Navadvipa, Ele não dizia nada, ele só chorava. Então, essa é a representação da, da separação que Deus também sente dos seus devotos. Ele não conseguia dizer, tá bom, vá, depois você volta o ano que vem. Ele não conseguia pronunciar uma palavra. A Gosai todos os devotos vinham lá prestar reverências. E o Senhor abraçava um por um, dava Chandan Mala e não dizia mais nada. Porque eles são o coração de Krishna. Eles são o coração de Sri Krishna Chaitanya. Os devotos são o coração de Deus. Se o seu coração é arrancado do seu corpo, você consegue viver? Essa é a condição dos devotos para com Deus e de Deus para com os devotos. Nós ainda não temos uma relação com este goranga que pode inundar o mundo inteiro com a sua prema. Com seu amor puro. Prasari tamaha prema piyusha rasa sagare chaitanya chandre prakate yodino dina eva shaha. Depois do aparecimento de Goranga Mahaprabhu o mundo inteiro é inundado por prema naquele momento. E se eu não consigo alcançar esta, esta, esta benção, significa que minha sorte ainda não está madura. Neste momento especial dentro do tempo e do espaço, nós estamos recebendo uma grande oportunidade. Se você perder esta oportunidade, disse Prabodhananda Sarasvati, nós somos miseráveis. Mesmo depois que Goranga Mahaprabhu veio e distribuiu prema sem, para aqueles que não eram nem qualificados. Ele não, ele não vai ver quem é qualificado, quem não é qualificado. Ah, ele é mulher, ele é homem. Não, para todos. Mahaprabhu não vai dizer que você não é qualificado. Para todos, venham, venham, venham. Eu não tenho pote para para capturar esta prema rasa, Mahaprabhu vinha e lhe dava tanto a bênção quanto o pote, tanto o néctar quanto o pote de néctar. Mas imaginar que alguém esteja distribuindo leite aqui na porta. Você precisa de um pote, não? Se você quiser leite, você precisa ir lá com o pote. As pessoas iam dizer, olha, eu estou distribuindo leite, mas se eu não trouxer um pote, como é que eu vou te dar? Ou, ou suco de, de, de cana? Leite de graça. Eles vão dizer, olha, eu dou para você, mas você tem um pote? Sim ou não? É necessário ou não? A chuva está lá. E você vai pegar um potinho desse tamaninho. A chuva vem, que você só pega isso. Se você trouxer um potinho, você pega um potinho. Mas se eu tiver um pote enorme, eu... A carrego toda a água da chuva. Isso não é uma questão de parcialidade. Não é a chuva que é parcial. É você que tem que se preparar para colher a misericórdia. A chuva está acontecendo. Se você tem pote, você recolhe. Se você não tem pote... Esse não é o caso com Mahaprabhu. Mahaprabhu vai dizer, sem pote, eu não posso dar nada. Mas Mahaprabhu não é assim. Ele dá o pote e o conteúdo. Mas, mesmo assim, nós somos desafortunados, pois nós não queremos nos esforçar para levar o nosso pote até Mahaprabhu, ou para ir até a direção da Sua misericórdia. Como diz este mantra, Patra Patra Vicharam. Mas Prabhu não vai em determinados momentos ver quem é qualificado quem não é. Ele vai dizer, venha, venha, tome prema. Mesmo em Varanasi, ele disse, eu vim com uma mala pesada cheia de prema. Eu vim aqui, mas ninguém quer esta prema. Anuncie que eu estou distribuindo prema. Eu não vou carregar esse peso desse prema de para frente e para trás. Mahaprabhu vai dizer: Eu trouxe um baú cheio de prema. Eu quero distribuir isso para todos, mas não tem nenhum candidato. Ok, eu decidi. Eu vou dar isso muito barato. O que significa um pouquinho de fé? Ok, eu vou dar prema para todos para quem tiver pelo menos um pouco de fé. Para todos que tiverem um pouco de fé. O que falar? Ele dava para os seres humanos e até para os animais. E este é avatar, se eu não me esforçar para alcançar a sua misericórdia, então é porque a minha sorte não existe ainda. A pobreza de quem não quer esta misericórdia nunca vai poder ser solucionada. Se você perder essa chance, depois de quanto tempo? Milhões e milhões de anos ele vai voltar. Infinitas divas em mundos infinitos. Se você olhar para as estrelas, você enlouquece. O que pensar da Jivatma? A gente não conta nem quantas estrelas tem. Imagine quantas divas existem. Como é fácil nos perder. Onde que Prabhupada vai nos encontrar se eu me perder no mundo material para sempre? Onde que eu vou encontrar Prabhupada novamente? É um grande problema. Então, não percam esta oportunidade. Mahaprabhu, ah, estava, ele veio para distribuir uma inundação de prema. Se Mahaprabhu observava um defeito em alguém, ele mudava o coração daquela pessoa de alguma maneira. Se ele via que havia qualquer defeito, ele ia e reformava o coração daquelas pessoas. Assim como no caso de Sarvabhuma Bhattacharya, ninguém neste universo inteiro poderia mudar o coração de Sarvabhuma Bhattacharya. Ele era cheio de arrogância. Ele só pensava em Pratista Laba e Puja. Ele era o Pandita mais famoso da Índia inteira, o Mayavadi mais famoso da Índia inteira. Ele queria ser respeitado, ele queria que Mahaprabhu prestasse reverências para ele. Ele queria que Deus reverenciasse seus pés de lótus. Quem é ele? Quem é? Quem disse que ele é o Senhor Supremo? Mas Mahaprabhu suportou este, esta situação e o respeitou, e o respeitou de maneira humilde. E aí, Mahaprabhu conseguiu mudar seu coração. Então, Mahaprabhu, toma a permissão de todos. Eu vou procurar meu irmão que, está, que desapareceu. Não sei onde ele foi. Mas esse não é o motivo pelo qual ele vai. É algo muito sensível, muito delicado. Ele fala dessa maneira porque, senão, os devotos não iam deixar ele ir ao sul, dar misericórdia para toda a população do sul da Índia. Não, ele diz, nós não podemos parar, pará-lo, freá-lo, ele é o Senhor Supremo. Nós não sabemos por que ele vai, deixe que ele vá, mas ele toma a permissão humildemente de todos os devotos, eu vou procurar meu irmão. Mas durante toda a viagem no sul da Índia, você não pode encontrar um momento no qual ele procura seu irmão, e sim momentos em que ele distribui misericórdia. Somente kripa, kripa, Kripa, Kripa, Misericórdia. Ele inunda o sul da Índia de, de maneira Vasudeva múltipla. Vipra, kripa, Vasudeva Vipra, make, uh, uh, make, make Vasudeva Vipra one, através dele, one, vai one, também another, fazer multiple centenas de people. milhares de devotos. Eles vão inundar multiple. o mundo. 2 a 4, 4 4, 16. 16, 16, de esta forma, de múltiplas formas. Então, a misericórdia é multiplicada, 4 vezes 4, 16, 16 vezes 16, eles vão multiplicando através das bênçãos de Mahaprabhu, seus discípulos e, devo e, e devotos vão convertendo outras pessoas. Foi realmente uma inundação. Rupa Goswami escreveu, sem Krishna, quem alcançou o sucesso para distribuir prema? Até para as plantas de, das florestas de Vrindavana, até para as trepadeiras, da, as plantas que rasteiras do chão de Vrindavana. Quem? Mas agora nós podemos dizer que Goranga Mahaprabhu uh, tinha uma misericórdia que superava a misericórdia do próprio Krishna, é incomparável. Ninguém, nenhum outro avatar, se manifesta dessa maneira. Então, nós vamos explicar algumas razões secretas para esta viagem para o sul da Índia. Alguns de vocês já sabem. Uma das razões, qual é? Uma das razões, qual é? Distribuir nama prema, o prema através do canto dos santos nomes, mas esse não é o ponto vital. Nós pensamos que seja, mas isso não é o ponto principal, não. Esse ponto é vital, mas não é o principal. E qual é a razão secreta? Nós vamos discutir nos próximos dois dias, nós vamos tentar tocar esses pontos. Como o um encontro com o Raya Ramananda. Eu vou mencionar um caso no Udupi. Udupi. Quando o Mahaprabhu vai até o Udupi, porque Madhacharya, há muito tempo atrás, através da sua sucessão discipular, não é possível manter a sucessão discipular pura em muitos casos. Madhacharya disse coisas puras, mas seus seguidores foram adulterando sua mensagem, assim como os falsos babajis de Navadvipa. Eles dizem, essa é a verdadeira maya pura, eles dizem, não vá do lado de lá. Eles acham que é só passar a tilaca na cabeça, se vestir de vaishnava, quem vai checar o que está no coração deles? Eu poderia dizer, eu que sou o único seguidor, e quais estão os documentos? Os, as pessoas comuns não, não sabem distinguir quem é o verdadeiro Vaishnava. Então Mahaprabhu in, foi ao sul da Índia. Em Udupi, Urupi, Mahaprabhu, Mahaprabhu you, fez perguntas. Eu não sei nada sobre o Sadhana Sad Sadhya sadhana, sadhana, sadhana, sadhana, sadhana Tattva. I have no idea about sattu, sattu, clear idea. Eu não tenho Do ideias claras. Você pode, pode me dar conselhos? E eles deram conselhos. After after that, speaking, então depois disso, Mahaprabhu have, disse, Mahaprabhu. vejam Mahaprabhu o comportamento, speaking, o sentimento de Mahaprabhu. Ele, ele não diz, que, vocês estão dizendo coisas não, assim, notem seus tolos. Ele, ele não, não fala assim. Ele vai dizer, vocês querem me trapacear. Vocês não falam a verdade para mim, porque vocês pensam que eu sou um Mayavadi sannyasi, Vocês não estão falando sobre o segredo, o, segredo, o tattva a, da devoção. Vejam como ele se comporta. Quando os discípulos da linha de Madhacharya negam, não falam sobre Bhakti, ele diz, ah, vocês estão querendo me trapacear. Vocês acham que eu sou tão caído e eu não posso ouvir sobre a verdadeira devoção? É isso? Ele diz. Eles ficam impressionados com a humildade dele. Vocês pensam que eu sou um mayavadi? É por isso que vocês falam sobre essa filosofia? Você não quer falar dos segredos da devoção? Vejam como ele é diplomático para dar misericórdia para todas essas pessoas. Muito bem. Muitos devotos que, são, que se comportam de maneira imperfeita, que são tolos, eles acham que Mahaprabhu quis rejeitar a Madhva Sampradaya, citando uma palavra que Mahaprabhu pronunciou. Mas eles não entendem. Eles estão totalmente enganados. Na verdade, Mahaprabhu quis apontar o Siddhanta Vichara de Madhacharya, porque ele é o Senhor Supremo. Quando Madhacharya veio até aqui, a Navadvipa, Mahaprabhu se manifestou para ele e o abençoou. Ele disse, eu vou aceitar Iniciação na sua sampradaya, eu vou me manifestar na sua sampradaya. Você pode ler o livro Navatvipdam Parikrama, um livro de Bhakti Noda Thakur, que nós temos no CMI em português. Muito bem. Então, Nós precisamos discutir esse tópico. Hoje não é o momento. Então, nós precisamos probar, provar que Mahaprabhu quis reestabelecer o Siddhanta de Madhuacharya. Porque, naquela época, muitas mudanças já haviam ocorrido no Siddhanta de Madhuacharya. Eles desviaram a filosofia. Mas Vishnu Bhakti, Está explicada nesta filosofia de Madhu, Madhuacharya, a devoção aos pés de lótus de Vishnu, mas eles não falam sobre isso. Na época de Mahaprabhu diziam o contrário, que a alma é Vishnu. Quando Mahaprabhu disse, eles vão falar sobre um único ponto. Na sua sampradaya, eu encontro essas duas coisas isso não significa que a madhva sampradaya esteja, esteja totalmente corrompida with what with what conception with what you are approaching you have one group sampradaya that is wrong mapo Mahaprabhu quis explicar que, como se alguém viesse explicar, por exemplo, para os Sarajiyas Babajis que ficam do lado de lá do rio, em Navadvipa. Isso não significa que todos os Vaishnavas são, estão errados. Ele vai falar de um grupo específico. Um dia nós vamos explicar isso de maneira mais detalhada, de estilo Lasham Das Babaji Maharaj. Mas Mahaprabhu obteve sucesso ao conquistar o coração de todas as pessoas que ele encontrou. Mesmo no tempo de Srirangam, eu não posso contar todos os detalhes, eu vou só mencionar que quando Mahaprabhu quis discutir com Tirumala Tirumalacharya, ele gradualmente pronuncia os segredos do Bhajan, os segredos da adoração. E então, tais pessoas não eram pessoas ordinárias. Trimalabhata e Venkata Bhatta eram grandes, grandes personalidades. Eles participavam da Sri Sampradaya. Para Sarasvati Sarasvatipada, Venkatabhata e Tirumalabhata eram personalidades extremamente exaltadas na Sri Sampradaya. Nenhum sábio poderia derrotá-los, eles eram muito hábeis, mas Mahaprabhu, com grande humildade, muda o coração deles. Eles foram convertidos a, a, a, como Gaudiya Vaishnavas, mesmo tendo nascido na Sri Sampradaya. Está escrito este mantra de acordo com o Siddhanta Vichar, Krishna e Narayana são não diferentes. Mas de acordo com Lila, com os passatempos e com a Rasa, Krishna é superior. Porque Krishna manifesta as suas qualidades de doçura que Narayana não possui, como a Maharaja já explicou. Então, a diferença está nos passatempos, não no Siddhanta. Roseno e Krishate, Esha, Rasastiti. raseno, e Krishate, Krishna, Esha, Rasastiti. Siddhanta dos tu, Avedo, Upi, Si, Isha, Krishna, Sarupa, Tamaraj está dizendo que Krishna e Vishnu são o mesmo Siddhanta. Eles não são diferentes. Mas a diferença está no, no raça, no êxtase que Krishna distribuiu. Krishna é o mais elevado. E dessa maneira, Krishna explicou e conquistou o coração de todos, em todos os lugares, na sua peregrinação pelo sul da Índia, centenas de milhares de pessoas. Nós não podemos comparar a atuação de Chaitanya Mahaprabhu com a de nenhum outro avatar. Quando o Mahaprabhu Maha i chega Maha i a Gaudavaritat, quando o Mahaprabhu vai, eu podia ter mencionado isso antes de Shandas Babaji Maharaj. Então, ele vai até Vidyanagar. E lá, ah, eu gostaria Se de mencionar um touch, ponto de Shilasham das Babaji Maharaj. Se eu não mencionar esse ponto, a discussão não está completa. Então, nós precisamos falar do Raya Ramananda Sambhada, que já discutimos durante mais de um mês na Cártica de 2020. Então, o Siddhanta Vichar, nós discutimos também. Prabhupada e Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj sempre diziam, sem compreender, se nós não compreendemos, Sanatana Shiksha, as instruções que Mahaprabhu dá para Sanatana, sem entender Rupa Shiksha, as instruções que Mahaprabhu dá para Rupa Goswami, e sem entender o diálogo que ele tem com o Uraya Ramananda, Uraya Aramananda, Aramananda Sambhad, ninguém pode se tornar um Vaishnava. Nunca. Não importa quanto a pessoa tenha estudado, quanto a pessoa seja capaz, eficaz, inteligente, nada disso. O Sanatana Dharma, Urupa Shiksha e Urarmananda Sambhad são três pontos, são as, os pontos fundamentais do Gaudiya Bhajana, da filosofia Gaudiya. Essas aulas já estão traduzidas. Então, a, via a viagem para o sul da Índia ocorre em primeiro. Então, primeiro Mahaprabhu quis nos mostrar, desde o começo, o primeiro ponto que ele discute com Raya Namananda é o Varnashrandharma, como se posiciona na sociedade. E depois, como progredir, o karma, o jnana, e subindo aos poucos espiritualmente, até nirguna bhakti. Depois ele vai mencionar jnana, mishra, bhakti, todos os pontos que estão mencionados no Bhagavad Gita, ah, e você when, pode falar um pouco mais, ele vai dizer para Raya Ramananda. Você Mahaprabhu pode subir um pouco mais, porque Mahaprabhu queria manifestar todos os segredos to secrecy, secrecy details, em detalhes sobre o Bajanatattva da Gaudia. Tão misericordioso, Gauranga, nenhum outro avatar fala sobre todos esses pontos. E por isso ele faz perguntas para Raya Mahasai, Raya Ramananda. E Yaira no final deste diálogo, vai dizer, quem estava falando através da minha boca era você, ele diz para Mahaprabhu. Rai Mukhe Bhakta Rai. Do lado de fora, você vê que Gauranga pergunta e Yaira responde, mas, na verdade, Gauranga é quem responde através das minhas palavras, ele diz para o Senhor Supremo. Então, primeiro, nós temos que começar com o Varnassarandharma. Então, eles, Maharaj está falando das questões ligadas ao Varnasharandharma. O dharma se torna inútil se você perde a sua concepção de que você é o corpo. Então, gradualmente, o vai falar nesse diálogo, você deve ler o Rai Ramananda Sambad. Quando o fala sobre o Mishra Bhakti, isso é algo externo. Ghyana Bhakti, isso já é um ponto mais elevado. O que mais existe? Pergunta Mahaprabhu. E depois disso, Mahaprabhu chega até o serviço Aradharani, entrando em Vrindavana. Então, todas as relações que ele tem com as almas, Shanta, Dasya, Sakya. Então, depois ele vai falar da relação de Krishna com as Gopis, o Gopi Prema. E o que é mais especial do que isso? Radharani. Mahaprabhu diz para Raya, Dama, Raya por favor, eu gostaria de ouvir sobre este nível. Então, existe um poema escrito por Raya Ramananda, um poema escrito por ele. Ele quis recitar Radha Govinda. O tipo de prema deles é único. Raya Ramananda, Raya Mahasai, alcança um nível de êxtase que é próximo da loucura ao observar Chaitanya Mahaprabhu. Ele vê Rasa Raja Mahabhava, Rasa Raja, -mahabhava, Rasa -raja Krishna e Mahabhava Radharani. Ele vê que ambos estão manifestados diante dele na forma de Guranga Mahaprabhu. Ramananda começa a dizer: Quem é você? Diga. Quem é você? Diga. Ele diz para Krishna: Ele diz. Ah, eu vim aqui, eu vi o seu Siddhanta, não sei nada. Ah, Senhor, não se esconda, ele diz. Eu vejo em você. É a natureza do devoto, onde quer que você olhe, você vê Krishna. Mahaprabhu responde para ele: Eu estou vendo Krishna em você. Não tem que se esconder. Não tem que se esconder, Senhor. E Mahaprabhu. Finalmente diz, eu sou Urasaraj Krishna e eu tenho a Mahabhava de Radharani. Eu sou a unificação dos dois. Ele admite. Ele é a unificação entre Radha e Govinda. Tumrayana então, Mananda ah, entra em êxtase ao observar Guranga Mahaprabhu. Ele vê Mahaprabhu com sua tez dourada. Ao mesmo tempo, ele vê Radha e Govinda que se abraçam com muita ternura. Este é um grande segredo. Vejam que nível de misericórdia. Você conhece alguma misericórdia similar a essa? Algum outro avatar que expressa Sambandha Tattva, Avidya Tattva, Rupa Siksha, Sanatana Siksha? Tudo ele expressa em detalhes, todo o bhajana-tattva, todas as verdades relativas à devoção. E nós, como tolos, não conseguimos alcançar tudo isso. Então, esse diálogo com o Raya Ramananda compara e explica todos os níveis da vida espiritual, do começo ao mais elevado. E até finalmente, ele fala sobre Radha Prema, no qual eles concluem que não existe nada superior a isto. Não existe exemplo de Radha Prema. Radha Prema é único. Radha Prema não pode ser comparado com ninguém. Nós só podemos encontrar isso na vida e nos passatempos de Chaitanya Mahaprabhu. Em todos os lugares, onde não. Em todo o sul da Índia. Em Sri Rangam, Mahaprabhu distribui o Nama Prema em todos os lugares. O Chaturmasya. se eu encontrar com Chaitanya Mahaprabhu por uma fração de segundo na minha vida, isso poderia me, me gerar um impacto gigantesco. Imagine ficar com ele quatro meses. Milhares de devotos ficavam de diferentes pontos da Índia. Para tomar a misericórdia uh, de Gauranga Mahaprabhu. Eles vinham ali até o templo de Shriranga e encontravam Mahaprabhu ali dançando e chorando. Você pode ir lá, ainda continua cheio de milhares de devotos no Shriranga, no templo de Shri Rangam. é não diferente de Vaikunta. Vaikunta se manifesta aqui no templo de Shriranga. Vaikuntha coming to deliver us out of them Shirangam is Vaikunta also Shirangam is é não diferente de Vaikunta vai vai Rameshwaram. o templo de Rameshwaram também é Vaikunta Badrinath Badrinath vai é Vaikunta Ayodhya Ayodhya vai é Vaikunta Dwarka é Vaikunta Maya pura Vaikunta a floresta de Naimisharanya, também é Vaikuntha. Vaikuntha. São oito manifestações do Universo da de Vaikuntha se manifestam aqui por conta da misericórdia do Senhor Supremo. Outro deles, Srirangamam, Savan Vaikuntha. E going to express este prema com Vaikuntha Pati. E Mahaprabhu expressa este prema porque ele é Vaikuntha você não pode contar as pessoas que receberam misericórdia durante quatro meses. Eles viram Mahaprabhuá. Quem quer que viesse, teve a oportunidade de enxergar o Senhor Supremo ali naqueles tempos. Quanta misericórdia ele, ele distribui em Goralila? Não é possível calcular. Está acima da nossa imaginação. Então, nos próximos dois dias, nós vamos falar sobre a Chintya Beda Beda Tattva. Eu posso provar que a Chintya Beda Beda Tattva, de maneira aplicada, é a vida e os passatempos de Gauranga Mahaprabhu. Ele é o... A corporificação, a personificação so, de Atin Tiabeda, Beda Tattva. Nos próximos dois dias, nós, nós vamos so, conversar sobre esses tópicos, I'm analisar esses tópicos. Hoje eu vou parar a minha uh, uh, análise aqui e nós vamos retomar, word. Word. retomar com o verso com o qual nós começamos. Hmm. Vocês se lembram? Este verso precisa ser discutido ainda por um minuto. Tava da vimukka Vimukkka Padavitattvam, Tava chapi Vish Kalatvam, Tava Chastra Vidam Mitaha Kalakalonana Bahir Vatmasu Shri Chaitanya Priyajanu, dig Gocharaha. Então, enquanto nós não encontramos um devoto de Gauranga, um Gauranga Bhakta, então, a esse ponto, você vai lutar com o Shastra. Os panditas brigam uns com os outros porque eles não entendem a conclusão final da literatura védica. A verdadeira solução se manifesta no nosso coração quando encontramos um devoto de Shaitanya. Diferentes regras, diferentes regulações, as pessoas podem impor umas às outras, mas somente o devoto de Chaitanya Mahaprabhu, o devoto de Goranga, é aquele que sabe quais são as verdadeiras regras, as verdadeiras regulações. Ninguém poderia forçar Madhavendra Puripada a assistir o Arati. As regras e regulações são aplicadas às almas condicionadas. Se nós forçamos as gopis a, a seguir regras e regulações, as atividades das gopis perderiam de sentido. Se você fizer isso é porque você é um tolo, você é o idiota número um. Mesmo em sonho elas servem em Krishna. Então, realize este verso com duas linhas. Um dia eu vou discutir isso. Hoje não é possível. Tavad Brahma Kata. Brahma Padabi. Brahma Katha. Brahma -katha. Brahma você se acha que o Brahman, se você não encontra o devoto puro, você não vai perceber que este acreditar que você é o Senhor Supremo é algo ah, amargo, até você encontrar o devoto puro que vai lhe explicar o erro que você está comentando. Shri Chaitanya chai Priya Jano, iavam na diggor charha. Oh, what kind of kipa? Goranga. Still we cannot do anything. Quanta misericórdia ele nos trouxe, e mesmo assim a gente não quer avançar. Quem vem aqui? aqui? Agir dessa maneira, tomar sannyasi, enfrentar o frio e o calor do mundo material. Quanto ele sofreu por nós!